vendas do ano passado em torno da tabela salarial única, uma decisão eh, mais recente se eh, deu pela redução dos, dos salários dos dirigentes eh, do Estado. se O seu presidente foi por 18 anos dirigente deste país. Qual é a sua visão em torno deste tema? Bom, eu, eu penso que se, o que se procura é encontrar um, um, uma, uma, uma maior justiça, na distribuição da riqueza do país mesmo através dos salários é, e tendo em consideração a, a situação do país é, temos que ver que todos possam ter um salário é, aceitável e que não haja discriminações não é um, não é um, um processo Fácil, não é um processo fácil, porque, desde o tempo colonial, cada um, já, daqueles que já trabalhavam, ganhou a sua posição, e, e, tem uma carreira, e, e pois havia uns salários sempre diferenciados, quando se mexe no salário, parece que se está a mexer na vida é, de alguém. É. E... Havia, nós falamos muito do, do salário mínimo. No, no, no meu tempo, é, tivemos uma ocasião que refletimos sobre o aumento do salarial baseado no salário mínimo. Olhávamos para o salário mínimo e dizíamos que ah, isso não dá para viver, então vamos aumentar 1%. Um, um então toda a gente queria aumentar 1%. Um Mas eu, como presidente da, da República eu não precisava do aumento de 1%, como, como o do salário mínimo. Cheguei mesmo a propor que o meu salário não aumenta, mas vamos aumentar os salários e vamos diminuindo as diferenças que existem entre o salário de topo e o salário que segue. Já, já Isso no meu tempo. Agora, ouvi que o presidente da República decidiu ou melhor, o governo eu e o presidente da república decidiu aceitar que se baixasse um pouco o salário do próprio presidente, portanto, para baixar outros salários mas não sei se, não sei se é assim que vão proceder, uma, uma baixa sistemática, mas talvez uma regulação não sei o que, que eles vão fazer mas o que se pretende é, é ter uma maior justiça na, na, na coisa na... Na, no, no, no, no, na, nas tabelas salariais havia várias tabelas né? então agora é uma tabela única é uma experiência é, que vai dar os resultados que, que, que vai dar então vamos aprendendo é, esses resultados mas eu penso que a intenção é, é, é boa de tentar é, corrigir. É, é difícil aceitar tudo de uma vez, porque é, há uns que, que acham que não, há coisas que não são corretas. Bom, vamos estudar. Pode ser que tenham razão até, mas é preciso fazermos isso de uma maneira ordeira, de maneira que não se prejudique outras pessoas que não têm nada a ver com é, ou se vai, vai falar de várias greves, greves aqui, greves lá, é, é preciso ver se, qual é o impacto das greves sobre toda a sociedade. É, né, greves de professores, greves de médicos, greves disto e daquilo. É, é uma maneira de mostrar um pouco da indignação, mas que se doseia de forma a, a, a chamar a atenção e e permanecer na, no diálogo para mostrar quais são os caminhos que era que se deviam seguir né? não é só dizer não é, é dizer não é, é preciso dizer não mas como fazer é, como fazer então o que é que eu opino etc é, há pessoas que podem ter as razões e ter formas de ir para o melhor caminho a seguir. Então, que se, que se juntem sem animosidades, e sem, animosidades, e sem prejudicar uh, a, a vida de outros, uh, sobretudo os mais humildes.